E, e aí, esse é o Eu sou o Norberto no. e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio explicar um projeto de leitura de clássicos o Clássico Tube <tose> Visto que a gente não lê muitos clássicos ou tantos clássicos quanto a gente queria ou deveria durante o ano, a gente resolveu, junto com alguns outros canais, criar esse projeto que se chama Clássico Tube para incentivar exatamente essa leitura, tanto em nós quanto nos nossos inscritos. E os canais envolvidos são, além de nós, do Elefante Literário, Alison do Geeks Anatomy, Patrícia Lima, Cibele Lobo e Júlia do Incrível Mundo de Ju. Junto com a gente que está apoiando é a Companhia das Letras através do selo Penguin. Então, clássicos nacionais e internacionais estão por vir por aí, não é mesmo? E qual vai ser o tempo e duração desse projeto? Cada livro clássico vai ter mais ou menos o tempo de dois meses para ser lido e discutido por a gente, né, junto com vocês. O primeiro vai começar hoje, dia 8 de agosto, com a leitura do livro Frankenstein, de Mary Shelley. Então a gente vai ler esse livro até a última semana de setembro, mais ou menos, que é quando o próximo clássico vai ser divulgado. As discussões vão ser feitas de maneiras diversas aonde três de nós vamos fazer resenhas, comentar sobre o livro em vídeo e outras três vai rolar um -okay, que um hangout. Lembrando que esse hangout vai acontecer no final de setembro mas eu sei anunciado a data direitinho. E além disso, ainda vai ter um grupo no Facebook para quem quiser, né, discutir dar sua opinião, possíveis maratonas acontecerão também, né, então vamos estar todos um bem juntinho lendo um clássico maravilhoso Sim, maravilhoso. <risos> e ainda Além de vídeos, além de hangout, além de grupo pra gente discutir junto, vai rolar um sorteio de cada clássico que a gente vier apresentando. Então esse mês vai rolar o sorteio desse primeiro livro aqui, de Frankenstein, de Mary Shelley, e o resultado do sorteio vai sair antes da Bienal do livro. Então fiquem ligados que daqui a pouquinho vai ter o um resultado, alguém vai ganhar esse livro maravilhoso pra acompanhar a gente nessa leitura. Então é isso pessoal, esse foi um vídeo rapidinho só pra explicar esse projeto, que a gente quer muito que vocês todos participem junto da gente. Chama a galera, chama os amigos, compartilha e divulga esse projeto, esse vídeo para todo mundo participar também Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito Fica ligado por aqui, porque a gente tá em VEDA e tá tendo vídeo todos os dias no mês de agosto Quem não é ansioso pra participar e quiser se adiantar também comprando o livro é possível, lógico Então a gente vai deixar o link aqui embaixo que você ainda ajuda o canal, olha que coisa maravilhosa Todo mundo lê junto e ainda ajuda não paga nada por isso a mais e todo mundo é feliz. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado no que tá rolando. Valeu. Valeu. Uh. Quê? Ah, vamos gravar. É, daqui a pouco tá. eu, vou eu, eu, coisa. eu vou almoçar uma coisa. Vai queimar tá. o negócio daqui a pouco. Tá bom.